Bishop. Bishop. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou William Ruff. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui um game um pouco diferente, mas não tão diferente assim. Afinal de contas, é um game de tiro tático, como vários outros que eu já trago por aqui. Mas a principal diferença desse game para outros que eu trago por aqui é porque esse é um game em primeira pessoa. Pode até não parecer aí, né? Num primeiro momento... Porque eu descobri como jogar esse game em terceira pessoa, tem um esqueminha que a gente faz aqui para poder jogar. Esse jogo é o Rainbow Six Vegas 2, né? Depois eu vou testar esse esquema, inclusive no Vegas 1, para ver se dá para fazer também, né? Enfim, agora que está em terceira pessoa, eu posso jogar, é um jogo muito tático, muito bom, com certeza vocês vão gostar bastante, é, só lembrando que as séries do Splinter Cell e do Ghost Recon Future Soldier, elas continuam normalmente, beleza? Então fiquem tranquilos, esse vídeo aqui é como se fosse mais um vídeo de primeiras impressões, certo? É um jogo muito bom e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma série nele ou jogar ele em lives. Enfim, vocês escolhem aí. Só lembrando que eu estou jogando aqui na dificuldade realista, né? Que é a maior dificuldade possível desse game aqui. E olha que eu posso dizer que realmente esse modo realista é bem desafiador, né? Quem curte um, um desafio aprimorado aí com certeza vai gostar bastante. Eu posso inclusive depois é, mostrar, né? Ensinar a vocês aí como é que faz esse esquema. Eu estou jogando aqui no PC, ok? Tem um esqueminha que a gente faz aí para poder conseguir jogar em terceira pessoa. Sir. Beleza! Primeiro round Vamos chamar a equipe bravo aqui. Como vocês podem ver, aí, a movimentação é um pouco travada, não é perfeita, não é tipo um breakpoint da vida, mas a movimentação dá pra, dá pra jogar tranquilo. né? dar uma olhada aqui. O que é mais maneiro nesse game é justamente isso aqui, ó. Open and clear. Perceberam? A gente tem controle quase que total com os NPCs, né? Infelizmente, às vezes dá uma bugadinha. Né? Fazer o quê, né? Tem as limitações da época. Esse é um game de 2008, então, né? Realmente, <risos> alguns bugs e problemas nas mecânicas do game, acho que dá pra gente até meio que relevar. Regroup. Double time. Só essa mecânica da gente poder mandar os NPCs para onde a gente quer: eles vão, pegam cover, aguardam, é, eles lançam é, granadas, né? lançam smoke, lançam flashbangs e tal. Eles realmente ajudam bastante se a gente souber posicionar, logicamente. né? É, realmente é bem interessante. Go. Novak, impress me. We can take out tangos who hide behind thin oh, yeah. cover like wood, plaster, or thin metal by shooting oh. right through it. Back on me. Eu já estou escutando oh, inimigos aqui. Não, não são esses gays com deficiência. Não, não são os. Shit. Prepara a frentria. Eu esqueci de onde estava. Vou posicionar eles aqui. A gente vai invadir por duas frentes. Isso aqui é sensacional. Isso aqui deveria ter muito no Ghost Recon, cara. Seria muito bom. Vai lá, Eles estão posicionados Vou dar o comando aqui É muito bom isso, muito bom Posiciono eles numa outra porta Dou o comando, eles estouram a porta por lá Chamam a atenção dos inimigos E aí eu posso invadir como uma alternativa de invasão né? E aí a gente consegue atacar as duas frentes. É muito interessante essa mecânica. Go, go, go. Então, senhores, só para dar uma contextualizada aqui para vocês, senão eu acabo esquecendo aqui, né? É... Sobre a história do game, aqui conta uma história... Enfim, alguns terroristas eles invadiram o observatório de Pic de Pirene na França. É, enfim, a gente está aqui, a gente controla esse agente, que é o agente Bishop, que é um instrutor da Rainbow, né? A gente está aqui no comando dessa equipe, que é a equipe Bravo, que é composta pelo Logan Keller e pelo Gabriel Nowak. Estão aqui comigo. E aí a gente tem a tarefa de chegar até os reféns, enquanto os negociadores Distraem os terroristas, né? É basicamente isso Prepare for entry Stacking O que foi isso? Invisição Algo? Nada ainda Estou pegando bastante calma, Open and clear Open and clear Não I'm in the zone. I can feel it. Great. But remember what I taught you. Every action has a consequence. Don't rely on your gut feeling. Think. Yeah, I know that. Don't worry. Stack up. Beleza, até agora tudo ok né, vamos manter a concentração aqui, senão o bicho pega né Beleza, vamos avançando Um atirador ali em cima, olha lá. Nossa, não é bem, mas não tem a minha reação time. Use a rope. Eu posso fazer isso. Olha aí, é disso que eu estou falando. Quando às vezes dá uma bugada, aí. estou dando o comando aqui para poder eles descerem. rope. Agora foram. É meio bugadinho, mas. Mas é bem maneiro. Na maior parte das vezes funciona, né? Olha isso cara, que maneiro né? Ia dar muito certo uma mecânica como essa em Ghost Recon Entendo porque a Ubisoft não põe essas coisas cara, sinceramente prepare for entry stacking In position. beleza eu posicionei eles ali do outro lado mas aqui eu vou usar uma estratégia é, diferente aqui eu vou meter flashbang ali dentro flash and clear Olha lá. You can Muito bom, muito bom. This is your team. Trust each other above all else. On the field, we are a family. We work together and we protect each other. Got it? Yes, yes, beleza, vamos lá. Use the rope, olha aí, bugando. Nossa, aí, agora decidiram subir. Regroupe-se. Eu posso fazer isso. Ei, é, a IA realmente é, A intenção é muito boa, na verdade, né? Deixa o, o jogo muito tático. A gente tem o controle quase que total dos NPCs. Porém, né? Porém... É meio bugadinho o sistema. Você que sobre a mulher na igreja? É com o francês? No, no! Oh, not the one with the big shadow. How does it look, Bishop? We're clear. Negotiations are still in progress. Alpha's taking the back, Bravo takes the front. We wait until both squads are in place. Sweet. Finally, we're gonna see some action. Go, go. Moving. Moving. Moving into position. Só lembrando que aqui é o início do game, né? Então, ficam aparecendo os tutoriais aí. We go silent. No shots until Alpha gives us the go. Right orders Beleza, tudo limpo. Vamos que vamos. Go, go, go. Yes sir. The door is wired. Great. get us through sir do we i understand that you're trying to make a point you understand that i can't let you. got it let's move what and you already do no for you now mission to fire this problem is wait for oh, alpha you're forcing them to make change that's why you're here, right? Beleza, localizamos os reféns aqui, mas a gente tem que aguardar a ordem antes de abrir fogo, né? Eu Exatamente. Agora vai Beleza Nossa. Aí ó, é assim ó Nesse modo aqui, um tiro é praticamente morte Você praticamente não pode sofrer dano aqui Qualquer dano que você sofre é praticamente fatal Go, go, go! Então não era bem para fazer isso, era só para lançar uma flashbang ali, né? Era para sair correndo no meio do tiroteio, não, seu louco. Mas enfim, eu acho que só tinha aquele mesmo, então acabou dando certo. Vamos com um, um calma aqui, que pode ter alguém ainda. Olha aí. Tá vendo aí? Tinha alguém escondido aqui. Esse tipo de coisa, na verdade, acontece bastante de inimigos ficarem escondidos. Bora, guerreiro, avança. Avança, pô, tá coberto, pode avançar. Pô, não tá botando fé no capitão? Deploy smoke. Olha aí, uma outra mecânica interessante aqui de jogar. Ah, não acredito. Vocês viram isso? O cara errou o smoke, meu pai do céu. Errou de novo! Mano, ah, meu Deus do céu! O cara errou duas smokes! Ah meu pai! Era pra jogar na área externa pra poder encobrir aqui uh, o meu avanço. Felizmente eu consegui passar, né? Mas foi totalmente na sorte aqui mesmo. A é, smoke não serviu pra nada, na verdade. <risos> o cara conseguiu errar duas smokes. Meu Deus do céu! Agora ele lançou no local certo, né? Menos mal. Ah... Né? Os inimigos se escondem A gente não pode sofrer dano Diga-se de passagem, nem eu posso sofrer dano E nem os NPCs também, os meus companheiros aqui Eles também não podem, qualquer dano que eles recebem aqui Eles já caem imediatamente Realmente o dano nessa dificuldade é muito alto É um dano realista, né? como a própria dificuldade já sugere Mais alguém? Tem. Estamos saindo daquela porta ali. O ideal seria marcar aquela porta ali, mas tá complicado aqui. Se eu pôr a cabeça para fora aqui é morte certa. Vamos por Eu cima, calma. que aí pelo menos a gente ganha vantagem posicional, né? Vamos lá. Com calma ali. Tem um terrorista ali, olha. Olha só. Cara, eu tava só aguardando. Mostrar-se a cara aqui era um headshot só. Ah, Tava quietinho ali me aguardando. Beleza, vamos embora. Boa. Go, go, go. Moving. Putz, tem mais um. O pior é que eu não tenho como atirar, porque ele tá na frente aqui. Tá da frente, pô. Agora sim. Oi, parece que foi. Vambora, vambora. Eita, nossa, cara. Essa foi por pouco, hein. Later. É, eu tô escutando os NPCs conversando aqui. tem terroristas aqui na área só não sei exatamente a posição, mas tem. Sound Olha ali. Uma arma montada, desgraçada. Tem mais. Go, go. Chamar a equipe brava aqui. Still, keep listening. We might stumble across something. Already on These guys. Those fucking avagers. Definitely. Don't worry though, I got you. beleza que tá limpo You control sending the schematics on the radio tower. Ahead you should see two entrances. The tangles have set up barricades across the plaza in front. Our team circled around and we're currently securing the rear exits. These guys are cornered. We've got them if you keep going ahead. Vamos que vamos. Essa aí, Snake Cam aqui ajuda bastante. Sound suppressors off. Beleza. Remover os supressores aqui, que aqui não vai ter stealth aqui, vai ser pancadaria total também. Vê se eu consigo marcar essa porta aqui, porque olha lá. vezes a mira atrapalha bastante aqui porque assim ele é um jogo em primeira pessoa né? nossa a ah, não acredito eu derrubei o Keller. Eles viram ali a, a bugada foi lançar a granada, ele foi e colocou a granada em Aparece cima ele. do... Nossa, nada a ver. Por pouco não deu merda. Viu? Stack up. Ainda tem alguns inimigos aqui. Flashbang neles. Olha só que maravilha. Ajuda bastante. Então, os NPCs acabam sendo bem mais efetivos. Né? Eles funcionam realmente como se fosse uma unidade. Né? Como se fosse uma equipe. A gente não tem aquela impressão de que cada um tá, é tipo, cada um por si, né? Você tá você tá operando sozinho e os outros dois estão ali meio que, sei lá, cada um fazendo uma coisa aleatoriamente. Eu tô você de ammo. Vai, vai. Fire! Ah! Aí era para ter feito isso daquela vez, né? Beleza, só desarmar a bomba aqui e tudo certo. Logan, eu Watch. Eu Eles, o, o Noah caiu ali, mas tudo bem, é assim mesmo, a equipe Alpha vem resgatar a gente aqui. E é isso. Esse foi o Rainbow Six Vegas 2, né? o Rainbow Six Vegas 2 aí, em terceira pessoa. Negócio bem diferente que eu descobri aí, como eu disse, eu descobri aí nos últimos dias. Espero que vocês tenham gostado bastante, não esquece de deixar o like é isso possível, aí, se possível, compartilhem aí para outras pessoas. Se quiserem ver mais conteúdo nesse game aqui, então é só comentar aí, beleza? Valeu, falou, forte abraço e até a próxima.